vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá E hoje pelo título do vídeo, eu vou fazer um dia de compras, eu nem sei como vai ser esse título o aniversário foi alguns dias atrás, e os meus amigos aqui na Polônia, eles se reuniram Me deram um super presente de aniversário, ai ah, tem que mostrar Me deram um cheque, e aqui tá o nome, assinaturas, o nome de todo mundo Eles me deram um cheque, aqui em cima tá escrito Banco das das Sheila's da Polônia <risos> então assim eu ganhei um gift card pra gastar num shopping, então a gente vai hoje comprar algumas coisas, na verdade eu não sei se eu vou comprar tudo e gastar todo o dinheiro, porque é bastante dinheiro eles me deram mil assim, reunido todo mundo, foi mil e trezentos reais, eu vou alguns presentes pra mim, né? Porque foi meu mês de aniversário. E aí eu vou me arrumar aqui rapidinho pra ir. Eu vou mostrar mais ou menos os produtos que eu tenho usado nos últimos dias, mas eu não vou fazer muita coisa que eu vou na MAC e comprar minha base para mim. Mas como tá sol hoje, graças a Deus, tá chegando o verão. Eu tô... A gente tá na primavera. Eu tô usando esse filtro solar da La Roche-Posay. Eu usei ele ano passado inteiro e ainda eu uso. Confesso que eu não tenho passado todos os dias devido à preguiça, mas eu sei que não é certo. E eu tô usando bastante produtos pra fazer é, tratamento de pele, assim, sabe uma rotina? Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo sobre rotina de pele, então eu só vou aplicar isso. Agora eu tenho uma bigoda aqui, tá vendo? É meio saco fazer isso. Meio saco ficar mexendo com a bigoda porque ela é, ai ah, é trabalhoso ficar tá mexendo, ainda não sei Eu tô usando essa pasta da Got2B Essa pastinha aqui Ok uh, Beach Boy se chama Então eu esprego ela assim um pouquinho nos dedos E aí eu venho aplicando assim Na bigoda E aí eu não sei se eu vou deixar crescer uma bigoda Ou eu vou apenas fazer... Um charme para o verão. <risos> Ai, ah, ela tá crescendo errado, tem que começar a cortar aqui embaixo. O importante que é, tô brincando com a bigoda, tô testando coisas diferentes e estou achando muito maravilhoso. Então ela vai ficar assim, Então eu não vou ficar mexendo muito. Pegar o um produto que passa na bigoda, né? Essa pastinha. E pentear as minhas sobrancelhas. Então eu pego um spooling assim, ó. Sabe? Olha o meu espelho. E aí eu aplico aqui, ó. ó Então eu dou uma penteada só na sobrancelha E aí ontem eu fiz esse teste E gostei bastante Porque aí o pelo fica bem paradinho Se você não ficar tocando nos seus pelos E durou bastante Vai é uma bigoda na paralela Então assim, gostei da sobrancelha dos, Desse produtinho Ele fica bem durinho assim A sobrancelha, não como essas pastas, mas seca então eu vou colocar um tênis e aí a gente vai. Primeiro eu vou passar numa coisa de internet, porque eu preciso pegar um negócio. Aí eu vou para o shopping e aí vamos gastar dinheiro. E yeah, aí, vamos lá. Começamos. Antes de fazer qualquer coisa, a gente vai quebrar um buchinho. Né, dona Cris? Nossa, tá tão escuro. Olha, várias comidas. Dá pra, depois eu mostro a praça, mas a gente tá num restaurante chamado... Orient, Express Oriental. Várias comidas orientais. Ih, moço, não coloque, a gente tá gravando, vai lavar. Olha o nosso prato. Tarará. Ó, Ó, é aqui nesse menino a gente tá na MAC. A gente vai comprar a minha base. Tarará. Olha, vários produtos, assim que é uma MAC na Polônia. Sure, sure. Take your time. Eu vou comprar a Studio Fix daqui. O que você achaste? Ó, isso aqui ó, é uma paleta polonesa. Né? É, uma, é uma paleta polaca. Esses tons mais warmes assim, eles são tons poloneses. <laughs> so you use the same powder to bake? Uh, no, uh, I uh. use uh, the next to nothing powder. And then uh, and bem bonita, bem sequinha, eu usei essa base aqui, NC18, e o Prower NW20, bem legal. Bem legal. Vamos pagar agora, essa bem pele. riquíssima, olha essa pele, close dessa pele, maravilhosa. Olha, né? várias meninas, ah. oi meninas. Primeira Com compra. Da maquinhada, minha primeira compra, vamos para as braças Oh, thank you. So much. Thank thank you. Bye. Bye. A gente saiu tá da segunda loja. Quer dar mais uma olhada, Rica? Agora vamos comprar esse tênis antes que acabe o dinheiro. Porque <risos> Senão você vai acabar só, só com maquiagem. Com maquiagem. Uh, YouTube channel. Your makeup artist. Yeah? Yes, okay. Mais o que? Make-ups? no é agebook <laughs> we are recording a vlog this, this weekend was my last week for my birthday and then they gave me a card, card... Yeah. thanks for <laughs> Mais um cartãozinho de loja tchau tem 30, 30 milhões e 300 cartão. cartões. Pegar a minha careca. Para de pegar a minha Eu deveria ter vindo com um chapéuzinho. Um chapéu. <risos> Daí escondia. Olha, Olha que rica! Melhor. Olha várias sacolinhas. Vamos na agora. <risos> tá, qual que é o next agora? Comprar, comprar tênis, um né? tênis, porque eu já gastei todo de novo. Gastou 30 milhões de reais Em qual loja? De, de Vamos tênis Vamos na Dona Adidas Vamos na t, -t, -t, t primeiro pra ver se tem promo? Vamos Aonde é? Tô toda cagada já Cansa ser muito milionário A gente está cansado de andar Agora a gente está dentro de uma loja que chama Martes Martes Sports E aí a gente <cười> vai Experimentar eu vou experimentar, né, tênis? Só o, e o Emer mesmo, porque é. ele que é o rico. Da Vence. vez. Esse que vem eu o céu. Quanto que assim, aniversário? Maio. 19 de maio, amigo. Ai, amiga, vai ganhar 30 mil reais agora. Eu tô procurando um tênis para correr. Ai, macio, Emer. O tão sonhado tênis. Para corrida, arrancar essa pança do meu body. <risos> Tem quantos que você escolheu, Emer? 8 mil. <risos> Esse, ah, mas esse. esse aqui é comum. É comum. Aí eu experimentei um que você parecia que andava nas novens. E agora você, é você quer comprar, comprar que aquele, que né? É porque eu tenho dinheiro pra comprar. Só que 400 reais em não um tenho é quase metade do meu salário. <risos> não, não, não sai por muito, né? <risos> Sabe aquele mês que você tá bem pobre? Esse mês você tá rico, né? Esse chucar esse, esse, com chulé. Esse tênis? eu o meu pé mesmo, Ui. né? No caso eu, tô com chulé, não no tênis. E aí, confortável? Confortável mais comum. Você aqui é um tênis de rico eu também, também né? né? Não, confortável, mais gostoso. Gostos. Porque agora tem fãs. Seguidoras. Ai meu Deus! Ele quebrou o meu celular, pessoal! Quebrou? Não. Não, né? Ai. Tá tudo certo. Socorro. Isso aqui vai ser bom. Só porque ele é caro. Esse é mais caro? Esse é 300 reais. Não, mas se for por esse, eu volto lá e compro um de 40. I aqui, que rica! Nice. Ah, essa vida de é um milionário. <risos> Nunca mais, gente, vai acontecer isso. ano que vem. Galera, de um ponto. <risos> a pisada deles é diferente. Isso aqui, ó. É essa Olha isso. Olha quanto eu sou gordo, ó. O negócio faz até assim, ó. Ah! É, ó ele fala assim: socorro. <risos> ó. Ai, que dramático. Não, mas ó. Ele é confortável. Ó, isso aqui, ó. Só que isso aqui tá apertadíssimo, meu pé. Então tem que ser um número maior, né? É. Vamos pegar um número maior? Deixa eu ver. Parece tá de grávida, um pão já. Aprendi a dar zoom, ó. Vou <risos> dar zoom no seu pé. Agora volto e quebra a câmera. <risos> Minha amigo, não tá funcionando. E vai bem mais. devagar. <risos> Ai, não dá tanto. Olha, Olha gente, maquiagem como o Não, tá? não tá focando. Não tá focando. Não tá focando, meninas. Não meninas, tem não tá focando. Tu tá Não tem, lembra? Ai, tô com. Acho que não tá mal. Ele volta bem devagarzinho. Ai, gostoso esse também. Ele agarra o pé. Esse aqui. Ele é bom, esse. Ele é mais confortável. É Sério? Que é aquele mais caro? Não, o mais caro. Mas como aquele ali, ó. Esse é amarelão aqui. O amarelão. É porque ele é mais caro, né? Então ele vai ser mais confortável. Não sei se tem a ver, mas... Né? Grávida, faz sentido. Tá segurando na mão. Assim. <risos> Esse aqui dá pra, dá pra fazer, assim. fazer um, um pequeno zoom. Numa bundinha, olha que revolado Gostei desse Gostou? Disse que deu, aqui deu Vai levar esse? Nossa, aqui. <risos> tem outro aqui pra provar, né? Não tem, tá bom Mas tem as outras lojas queria... Que outras? Chega de moço <risos> Ai, essa sou uma rica muito cansante Esse aqui é bom Esse aqui realmente é bom Então, vai experimentar esse? assim ó, bem cara de enjoadíssima essas coisas, né? Oh, minha mãe sabe fazer isso, o crochê. Um e vai, vai mostrar tudo aqui, né? Tudo o que? que tem que mostrar? Aqui. O bico do peito só? Só. É só o bico do peito. Ó, oh, elas são cara de enjoadíssimas essas meninas, olha o cara desse aqui ó. Ai, não gosto desse <risos> lugar, me tirem daqui. Claro. Sabe um ponto amarelo? sou eu bem amarelo desgostei olha assim gostei hum. vou levar cappuccino? Cris wow. comprou 30 mil coisas, primeiro dá uma olhada na minha unha Olha, ela brilha pra um caralho agora. A Cris comprou 30 mil coisas. E ó, tem 20 minutos já. Ninguém trouxe. Acho que esqueceram da gente. Eles estão fazendo seus. Está triste. Ó. Ai, ah, essa vida de. Cris está nervosa. Essa bagunça aqui. Olha, gente. Esse coisa é dá nem note. Pães de for estamos fodidas. É muita comida. É muita comida. Nervosas. E assim acabaste o primeiro dia de rica na Dona Wrotsuávia. Tô cansada. Ai, não gosto de ser rica mais. <risos> Cansa, né? Ser rica. Cansa não, ser rica. Ai, socorro. Meu Deus, não vai derrubar. Muito dinheiro. Então, gastamos milhões de rinhais. Só que eu não comprei a tênis. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Estávamos muito cansados. Mas na verdade tem muita opção, tem tênis muito bons, caros, que eu vou dar uma repensada. E quem sabe... Né? Compra. um bem caro para ser bom. Porque os bons eram... Bem caros. Agora a gente tá passando mal. E vamos embora descansar, porque tem party. Tô Tchau, Nenis. Tchau. To make Ei, gente uh, cheguei em casa, vou mostrar As comprinhas que eu fiz pra vocês Então, basicamente, hoje eu só comprei maquiagem Eu vi os tênis lá pra comprar Porém, eu não os comprei devido Muitas dúvidas Comprar é muito cansativo e tal só... <risos> Primeiro, amigos, muito obrigado por me proporcionarem isso, eu amei É uma sensação muito maravilhosa você ir lá e falar Pode comprar, eu quero Então é isso, Então eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês Eu comprei coisas caras aqui, coisas que eu sempre quis ter Sempre eu lembro, Sabe aquelas coisas que você vai levando um tempinho pra comprar e aí nunca compra? Então hoje eu comprei tudo que eu queria comprar Ai, comprei mesmo, tem que gastar Aí, primeira coisa, vamos começar com esse tripé A minha amiga Lúcia ela tem um tripé muito parecido com esse Aí eu fiquei pensando em comprar uma coisa assim Pra tentar gravar umas coisas de cozinha Não sei se vai dar certo Mas, comprei um tripé, custou uns 49 reais, Certo? Aí eu fui na dona Inglot Na Inglot, fui atendido muito bem lá Aí uma menina, na hora que eu saí, ela falou Nossa, você é maquiador? Você é youtuber? Porque eu saí gravando com a Cris, né? E aí ela pediu pra eu escrever meu nome Me senti muito famesa Então lá eu comprei, assim Uma paletinha daquelas magnéticas, sabe? Assim Então cabem quatro E a minha intenção de comprar isso Era comprar essas quatro sombras Ai, caramba! Ó, acho que aqui dá pra ver melhor Tá vendo? São quatro sombras Assim, pra fazer sobrancelha Então eu vou testar E qualquer coisa no futuro eu conto pra vocês, tá? Porque Dono Helder Marucci Tem uma paleta dessa E eu queria muito uma paleta Pra fazer sobrancelha Só que ele nunca comentou nos vídeos que ele faz uh, Sobre quais são os números Enfim, fui lá, comprei Ele tem um kit para sobrancelha só de sombra Então eu comprei Porque eu prefiro fazer sobrancelha com sombra Certo? aí Além disso lá eu comprei duas, três, é, três coisas a mais, comprei dois esmaltes, esse e esse, respectivamente esse aqui, esse é o XL, respectivamente são XL5 e XL2, tá? Azuladinho e esse é o douradinho, deixa eu virar aqui, ó. Aí a gente pintou lá na hora. Bem, então, ó, XL5 e XL2. R$13,00, reais, reais, assim. Comprei também esse pincel, tá? Pra fazer sombra aqui embaixo. Gostei muito. É, só que vou lavar ele, porque ele tá um pouco... Sabe quando tem uma cerda bem que machuca? Tá assim, certo? Então eu comprei isso lá na Inglot. Meninas foram muito educadas, me atenderam super bem. Aí fui na Dona Mac, fiz uma pele lá, ó. Essa pele tá durando umas 6 horas. Só vou dar uma retocadinha com pó. E aí vou pro aniversário daqui a pouco. E lá eu comprei duas bases. A Studio Fix lançou algumas novas bases. E a, essa base que eu tô durou umas 6 horas. Então eu comprei essa base. Eita, ficou mais escuro. A Studifix lançou, né, e aí eu comprei essa base aqui, NC18, tá? E vamos testar, porque a Studifix ela controla a oleosidade da pele. A única coisa que eu deveria ter comprado era um pump, que eu vou voltar lá e comprar, porque eu não vou conseguir viver com essa base sem pump, tá? Os produtos MAC são caros. Uma hora eu vou fazer aquele cartão bendito de profissional, e aí eu pago mais barato. E eu comprei esse pó lá também, que esse aqui é o Light Plus Mineralize. Eu deveria ter comprado o Medium Plus, eu acho, mas amei. No outro futuro eu compro outros produtos. E aí eu fui na Douglas, que é uma marca, uma marca de uma empresa aqui que vende produtos próprios, de maquiagem e beleza, e outras marcas em si, tipo Sephora, ela é tipo... Ela É tipo uma ser forrada vida e aí eu comprei isso aqui que é um pó da Laura Mercier menina comprei o um pó da Laura Mercier esse aqui é na cor Translucid, que é aquele normal e de 300 watts tava por 150 e é o tamanho original não é o travel size então eu amei porque meu é muito caro esse pó e pelo né pelo que as pessoas falam dele ele é muito bom então comprei tava lá comprei também comprei essas duas bases Da Stelorder Tá, tá o preço aqui, R$39,90 Essa aqui, ó Studio Wear Essas bases, elas estavam num, Tipo uma promoção que você comprava Essa menorzinha Que é 50ml E aí, 50ml, eu acho 15ml, uma coisa assim. Uh, 50ml por 40 E aí, uh, né o, Por 39 E o original custa Duzentos e pouco, então valeu muito a pena. E eu já usei essas bases que a minha amiga Tammy me deu uma vez, uma. Só que ela era muito escura pra mim. Ela deixa uma pele bonita, sabe? Uma pele de pessoa rica. Além disso, aí pra finalizar, eu comprei dois delineadores. Este daqui, NYX branco, e esse Vivid Light da NYX também. Porque eu não tinha delineadores dessa cor. E eu queria muito e aí comprei também a parte do, do tênis eu vou deixar para fazer vou comprar depois, que eu preciso pensar, pesquisar mas nossa, eu testei uns tênis lá daqueles riquíssimos de 600 reais é muito macio, muito maravilhoso meu pé chegou até a doer depois que eu tirei ele porque eu tirei o tênis e meu pé falou ah, vamos voltar para a realidade então eu acho que eu vou comprar um... investir num tênis bom porque eu gostaria de voltar a correr então, talvez eu volte lá e compre, mas isso é para um outro dia. Esse aqui que é o Vivid Bright da NYX. Acho que eu vou aplicar ele, porque hoje eu já tenho aniversário e eu vou aplicar ele para hoje. Tá bom? Ui, já sujei! Gente, então é isso. Muito obrigado por terem me assistido e me seguido. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É, e eu queria agradecer de novo os meus amigos por terem me dado esse presente. É muito legal ir lá e fazer isso, sabe? Gastar, tipo, a louca. Uma coisa que você não vai fazer nunca, assim, a não ser que você seja muito rico vani. Mas é isso. Fiquem bem. É, eu vou começar a mudar os vídeos aqui do canal pra inglês, então eu vou começar a colocar a legenda. Então, eu quero fazer uns testes, tá? Fiquem bem, um beijão. Tchau!